bem bom então como o Thomas falou meu nome é Gabriel tá eu sou aluno de doutorado aqui do, do programa de pós-graduação da da UC, tá eu sou orientando professor Rodrigo e a área que eu trabalho é especificamente detecção de objetos tá então o que eu vou fazer hoje é brevemente tentar dar para vocês assim um overview de fato do que que é um dos métodos que é estado da arte para detecção de objetos que é o IOLO tá está na versão 3 agora, uh, o que eu vou mostrar para vocês ainda é muito mais focado na versão 2, que foi a versão que eu implementei, uh, mas é tudo muito parecido, tá? a versão 2 e a 3 elas são muito muito semelhantes, eu tenho alguns avanços então, na versão 3, muito mais relacionados à parte da rede, e não à parte do método propriamente dito, método como um todo. Tá? Uh, então a gente vai seguir essa agenda aqui, vamos, primeiro a gente vai comentar rapidamente um pouco sobre o que, que é o problema que a gente está falando, né? as formas, né? as variações dos problemas de, de detecções de objetos. Uh, vamos comentar rapidamente uma alternativa mais trivial de solução, tá? mas que não é muito eficiente. Vamos olhar um pouquinho, tá? duas métricas de avaliação para esse tipo de problema, tá? basicamente a, a Intersection over Union e o método, que tá? são duas métricas que são um independentes, tá? para a gente ver o quão bom está ficando o nosso método e o nosso modelo, e aí vamos falar do iodo, como é que ele funciona, e vamos eventualmente fazer aqui alguma pequena execução de demonstração, até para a gente poder traçar o um paralelo entre o que a gente está vendo na teoria e a coisa funcionando na prática. Tá? Ah, bom, então vamos lá. O problema ensino é? dentro dessa questão de objetos e imagens, é? a gente poderia falar sobre um problema de segmentação, tá? segmentação semântica, que o pessoal costuma chamar, seria basicamente apontar o quê? Não a ocorrência de um objeto, mas sim é, o que é cada elemento, cada pixel que compõe a tua imagem. A que classe pertence cada pixel, certo? Eu não tenho a ideia do objeto em si, eu não sei que tem um gato aqui. Eu sei que todos esses, essas, esses pixels dessa região laranja pertencem à classe gato. Certo? Claro que isso aqui poderia me levar é, a, a identificar a ocorrência de uma instância de gato né, de um jeito mais simples do que olhar para a imagem como um todo, mas o problema de segmentação não está falando de encontrar a, a instância do objeto, mas sim da área como um todo né, que pertence aqui, que, onde está esse objeto, classificando cada pixel. Um outro problema que a gente tem também, uma outra forma também de modelar essa ideia de objeto, seria com a ideia de classificação e localização. A ideia de classificação basicamente é o quê? Não é encontrar um objeto, é olhar uma imagem como um todo e dizer a que contexto, a que classe que essa imagem pertence. Certo? O problema de classificação puro ele não, ele não, não remete a essa ideia de apontar o um local. Mas eu posso tentar juntar a classificação com localização. Eu posso a, a, assumir o seguinte: se cada imagem tem uma classe, eu posso definir que, obviamente, existe a ocorrência de alguma coisa nessa imagem que me remete a essa classe. Então, eu posso apontar que o meu classificador, além de dizer a classe, ele vai me dizer também quatro valores que vão me apontar: posição no eixo x e y e a largura e a altura desse elemento que me remete à classe. E aí, então, eu estou tratando de classificação e localização. Mas isso ainda é algo muito restrito, porque eu estou falando de um elemento específico, e não de, de, de n ocorrências desse elemento. Tá? Bom, depois, por outro lado, nós poderíamos ter o quê? E já num contexto um pouco mais complexo, eu poderia falar de detecção de objetos, agora sim. Tá? Que seria o quê? Uh, eu não quero mais agora me preocupar com a classe da imagem, eu quero saber quais são os objetos, dado um conjunto já pré-definido de objetos, eu quero saber quais são e onde eles estão, tá? Então, é um problema de detecção. Uh, e eu poderia pensar também, né, fazendo um, um paralelo com esse primeiro problema de segmentação semântica, eu poderia pensar na segmentação de instâncias. Qual é a diferença da segmentação semântica para a segmentação é, de instâncias? Quando eu falo em segmentação de instâncias, eu estou enxergando o quê? A classe de cada pixel, independente da quantidade de instâncias, Aqui não, aqui eu estou olhando a classe de cada pixel, mas eu quero diferenciar que isso aqui é um cachorro e isso aqui é outro cachorro. Certo? Beleza? Bom, o que a gente vai falar dessa noite né, é desse cara aqui, é da, da detecção de objetos, então, que é o problema que o miolo não se propõe a resolver. Muito bem, então, para a gente definir melhor o problema, o que é que nós temos? É, dado um conjunto pré-definido de classes no exemplo aqui cachorro gato uh, gato nada nem tem é, cachorro carro é, motocicleta e pessoa tá nós temos uma entrada que é uma imagem uma matriz de pontos tá? tridimensional é, com três canais de cor né RGB e nisso eu quero apontar então é, aonde que ocorre cada um dos elementos pertencentes a esse conjunto de classes tá? Então eu basicamente tenho que resolver três problemas, tá? Isso olhando grosso modo. Eu tenho que achar posição, tenho que achar dimensão e tenho que achar um score de confiança para cada uma das possíveis classes, certo? Mas isso é olhar o problema de uma maneira bem holística, bem, bem grosso modo. Na verdade, o grande problema aqui não é encontrar esses caras. A gente já apontou que é, claro, a parte de classificação de imagens. Se eu tentar colocar a localização, basicamente eu vou ter que apontar, vou ter que fazer a regressão de quatro valores para dizer onde é que acontece o elemento. Mas e se eu tivesse mais elementos do que um único objeto na imagem? E aí que está o problema. Isso aqui são três problemas para cada possível objeto que eu possa ter na imagem. Eu não sei quantos objetos eu tenho. Eu posso não ter nenhum, eu posso ter 100, eu posso ter 5, eu posso ter 500. Então, como é que eu modelo isso aqui para essa quantidade variável de objetos que eu posso ter numa imagem? Ah, bom, uma possível ideia de solução para esse problema seria deslizar uma janela, certo? sobre a minha imagem de entrada. Eu não sei se a posição aqui está bem. Mais para cá o que está, beleza? Valeu, que eu melhor. Ah, eu poderia deslizar uma janela, certo? sobre a minha imagem de entrada, Fazendo uma espécie de recorte, né? eu posso fazer um recorte da minha imagem de entrada e rodar um classificador em cima desse recorte. Então, dado o conjunto de classes, por exemplo, aqui cachorro, gato, ou fungo, ou background, né? eu vou deslizando essa janela e vou classificando cada recorte. E vou verificando então qual o score de confiança que eu tenho para cada uma das classes. Então nesse primeiro recorte eu tenho um score de 1 um para fundo, então isso aqui é fundo. Quando eu desloquei um pouquinho, isso aqui já pegou o cachorro, então ele está me apontando que é cachorro. Eu desloquei mais um pouquinho, pegou o um outro cachorro. Desloquei mais um pouquinho, pegou o um gato. E beleza, somos felizes, né? Só que não, né? Como é que eu defino o tamanho desse recorte, o tamanho desse crop? E como é que eu defino o tamanho desse salto, o tamanho do deslocamento? Aqui óbvio que eu fui super... É, é, é positivista aqui, né, para dizer que eu vou acertar exatamente cada um deles. Eu fui super otimista, né, para dizer que eu acerto cada um deles. E isso eu não vou saber, tá? Então, uh, eu tenho esse problema. Não sei qual é o tamanho da imagem, nem o tamanho do salto. E isso também aqui uh, vai me, me, me retornar um custo computacional bastante alto, porque então eu tenho que fazer um passo de classificação para cada deslocamento que eu fizer no meu recorte, tá? É uma maneira de resolver o problema? É, mas é uma maneira que daqui a pouco não é muito boa. Então eu posso pensar em maneiras melhores. Tá? Bom, então, de acordo com os métodos que eu for experimentando, e os modelos que eu for treinando não com esses métodos, eu tenho que conseguir apontar o quão bom que isso está ficando. Tá? Se eu estou conseguindo chegar na solução do problema, não. Não adianta olhar simplesmente. É, eu não vou conseguir olhar todas as instâncias do dataset na hora de testar, então eu tenho que ter uma meta. Tá? São as, a, qual é a principal métrica de avaliação que a gente utiliza por aqui? Na verdade, a métrica que a gente usa é o MAP, não é o MAP, que é o Mean Average Precision. Só que para chegar no MAP, eu preciso calcular o quão bom é uma predição. O MAP me dá a ideia do todo, certo? E uma predição eu vou conseguir verificar se ela, se ela é boa olhando para esse cara aqui, que é o IO, tá? que é o uh, Intersection over Union. Como é que ele funciona? Imaginando que eu tenha aqui, tá? uh, separando inicialmente, olhando primeiro a questão da intersecção, imagina que aqui eu tenho uma predição e aqui eu tenho o que seria o meu ground truth, é? a minha anotação real, né? o que seria o objeto de fato que eu estou procurando. Se a minha predição é essa, a intersecção entre a predição e o ground truth deu essa área aqui. Tá? Por outro lado, para essa mesma predição e esse mesmo ground truth, a união entre a predição e o ground truth deu toda essa área maior. Então a métrica faz o que? Divide a intersecção pela união, e isso aqui vai me dar um valor entre 0 e 1. Um, Aonde 0 é, não tem nada, essa tua predição ela não, não tem nenhum tipo de contato com a área do ground truth, e o 1 seria a, o casamento perfeito. Tá? É muito difícil a gente ter uma, um casamento perfeito 1, um, 1 um é praticamente impossível, porque essa métrica ela vai penalizar muito qualquer deslocamento. Tá? Nota aqui o seguinte... Uh, aqui nós temos dado uh, uh, essa imagem em verde, não é? O brown truth e o vermelho seria uma predição. Percebam que isso aqui parece bastante razoável, não é? Imagina que eu tivesse aqui um, sei lá, um cachorro desenhado aqui, eu estou conseguindo pegar esse pedaço dele, mas o IOU que isso aqui vai me retornar já é de 40%, tá? É de 0,4%. O que, para as métricas de avaliação dos modelos, já seria um IAU ruim. Isso aqui, normalmente, a gente não aceitaria como uma predição válida. Tá? Já nesse caso aqui, notem que é praticamente sobre o é, a, a Ground Truth, e o meu IAU é de 0,73. Tá? Ou seja, está muito longe ainda do 100%. Claro, aqui, não é, quase, quase, quase super ajustado, é 92, se eu não me engano. Certo? Tá? Então a métrica ela penaliza bastante qualquer tipo de, de, de, de, de erro, não é? qualquer tipo de, de falta de ajuste que eu tiver. Aqui então, olhando em cima dos objetos, anota né? aqui no que eu estava falando, né? mesmo com o IAU de 0,6 aqui, ó, é bastante, bastante coerente essa predição do mundo, tá? Onde é que está o maior? Aqui o 94, está vendo? Ó, é, se não tivesse aqui o ground truth para a gente olhar, a gente diria que está perfeito, tá? mas ainda assim eu tenho 94 aqui Quase 6 aí no dia. Na maioria das avaliações, tá? na maioria dos métodos, quando são avaliados, a gente considera uma predição correta, uma predição que retornar um IOU maior do que 0,5. Tá? Claro que algumas métricas podem variar isso aí. Tá? Existe o MAP que varia é, confiança e existe também o MAP que varia IOU. Tá? Depois eu vou apontar aqui, apontar um pouquinho sobre o MAP. Vocês vão, acho que vocês vão conseguir enxergar melhor essa ideia de variável. Bom, então, já olhamos um pouquinho do IOU, vamos passar agora a olhar o Map. Para olhar o Map, vamos olhar essas duas imagens aqui primeiro para a gente se situar melhor. Imaginem que aqui nós temos as predições plotadas sobre a imagem. Tá? Onde eu tenho aqui uma pessoa, outra pessoa, e um erro, tá? isso aqui é um pedaço de uma árvore que não, não, não, não, não remete a um objeto de fato rotulado no dataset. Assumam que esses números aqui em cima, eles não são IAU, certo? eles são confiança. Eles são a confiança de quanto que isso aqui de fato deve ser um objeto. Tá? O quanto que eu acredito que isso aqui de fato é um objeto. Tá? Então aqui a maior confiança obviamente, 90% de chance de isso aqui ser um objeto. Esqueçam classe, por enquanto, porque isso aqui é da classe pessoa. É um objeto, tá? 90% de confiança de que é um objeto. Notem que esse aqui que está errado, a confiança é bem mais baixa, tá? 0,2. E aí, olhando aqui para essa imagem do outro lado, nós temos, então, é, as predições plotadas sobre o ground truth, ou seja, sobre as anotações do dataset, não é? Percebam que aqui né, existe coerência, essa, essa predição de 0,9 de, de confiança, é coerente com o, o, o Brown Truth Isso aqui deve estar com, com um IAU de mais ou menos uns 60% tá? Aqui também existe uma coerência Isso aqui deve estar um IAU de mais ou menos uns 85% E aqui está errado tá? E notem que aqui teve alguns caras que não foram detectados tá? Então nós temos aqui verdadeiro positivo Nós temos falso positivo E temos falso negativo também Certo? Bom, vamos lá então, lembrando daqueles numerozinhos, tá, que são as confianças. Se a gente for olhando aqui em cima, tá, o que, que é o, o, o MAP? O MAP eu vou avaliar, então, dado a variação de confiança, certo? O que é, é, é precisão e cobertura, o famoso precision e recall, tá? Então, vamos lá. É, Imaginem que eu faça um recorte no meu limiar de confiança aqui. Tá? Eu vou ter o que? Eu vou ter dois erros. Tanto a minha precisão quanto o meu recall vão ser extremamente impactados. Eu vou aumentando então esse limiar. Agora é de 0,2 estou pulando aqui para algo como 0,8. Então agora eu tenho dois caras que são de fato verdadeiros positivos. Tá? E um é, falso negativo. Tá? Considerando os erros anteriores também. Notem que isso vai variar a minha precisão e o meu recall. Então o que, que é a métrica? A métrica basicamente faz o seguinte. Eu vou variar o limiar de confiança de 0 até 1, um, certo? Vou variar isso em saltos de, de 0.01, por exemplo, tá? e a cada salto que eu vou variando, eu calculo precisão e cobertura, calculo precisão precision e recall, e ploto esse ponto no gráfico, certo? Então, o que, que vai acontecer? Imagina que a gente está preenchendo esse gráfico partindo daqui, ó, como se eu estivesse aqui com o limiar de confiança zero. Tá? Se meu limiar de confiança é zero, a tendência é o quê? A tendência é que... Uh, se eu assumo que, todo, que toda predição com confiança a partir de zero ela me serve, a tendência é que a minha cobertura seja máxima. Porque todas as minhas predições são aceitas, certo? pela confiança são aceitas. Então eu estou cobrindo praticamente todo mundo. Tanto é que eu parto daqui. Certo? Eu parto de qual sem? A partir de qual um. E aí eu começo a subir, então, o limiar de confiança, e nisso eu vou começando a cortar algumas perdições. Algumas perdições que eu não tenho tanta certeza que estão certas ou não. Muitas dessas perdições estão erradas, mas muitas também estão certas. E o que vai acontecer? Eu vou começar a errar menos, então a minha precisão vai subir, mas vou começar a cobrir menos, o meu recall vai cair. Então o que acontece? Vai voltando, certo? E a minha tendência agora é subir a precisão, certo? Então, dado essa plotagem toda, e notem que isso vai ser um pouco errático, eventualmente isso vai cair, está vendo como no um exemplo aqui? Ó, tá? Eu intercolo os pontos, ficando sempre com o máximo anterior, tá? e a minha medida, então, vai ser a área abaixo de toda essa intercolação. Tá? E isso eu vou chamar de AP, de Average Precision. E isso aqui vai chegar então no min average porque eu vou fazer basicamente a média dos APs de cada classe. Então por isso que é min average precision. Eu calculo o average de cada classe, no final eu verifico a média dos meus APs, tenho o meu min average certo. Então o que é um map tá? razoável hoje para um dataset do tipo, por exemplo, o Pascal VOC, tá? um MAP acima de 0.6. Tá? Os métodos do estado da arte hoje, para esse dataset, a maioria deles, maioria não, todos eles dão MAP acima de 0.6. Tá? E notem, lembram lá do IAU. O IAU é uma medida que é bem, bem restritiva, não é? Então o um MAP de 0.6 é muito bom. Tá? A gente consegue ver bem, bem interessantes. Bom, então, essa é a meta que a gente usa para avaliar. Tá? Bom, falando agora então sobre o IOLO, tá? a primeira coisa que eu quero, eu quero apontar para vocês. Tá? É, cuidado na hora de dizer o que é o IOLO, porque o pessoal diz que ah, o IOLO é uma rede. Tá? Usa rede IOLO. O IOLO não é uma rede, o IOLO é um método de detecção que usa uma rede neurônica certo? como um extrator de features. Se vocês quiserem trocar a rede, vocês podem trocar. Eu quero, ah, eu tô, eu quero usar uma, uma, uma ResNet, eu quero usar uma Google Net. Troquem a rede, ajustem as dimensões para que a saída dela fique compatível com o método e vocês continuam falando de IOLO. Só trocou a rede. Se vocês quiserem usar um outro tipo de extrator de features, tá? um, sei lá, um ROG um da vida, tá? eu não sei se alguém testou isso já, mas possivelmente funciona. Tá? Hum, bom, qual é a vantagem do IOLO frente a outros métodos? É, é, que são também estado da arte, tá? Como por exemplo, o a Faster RCNN, tá? Que, imagino que alguns de vocês já devem ter é, olhado o paper, lido o paper ou até mesmo experimentado é, o método implementado. A diferença é que o YOLO ele ele faz ele faz a geração das predições com uma única passada na rede, não é? A Faster RCNN agora também faz isso, não é? mas ela tem aquela ideia de gerar as region, as, as, uh, region proposals coisa coisas do gênero então o método é bem diferente, ele é um método, digamos assim, muito mais é, custoso não é? tanto é que o desempenho com relação a, a, a tempo não é? é bem inferior quando eu falo da IOLO, eu faço uma única passada, é o um volume de entrada que passa por uma rede convolucional eu pego a saída desse volume e consigo computar é, os scores para cada uma das posições e gera os boxes tá? Então ele faz o que Ele olha o problema de, de detecção de objeto com, uma, com um olhar de regressão. Não é? Eu basicamente jogo um volume, aquele volume vai me, sair no, vai me retornar no final é, valores numéricos, não é? valores numéricos é, é, reais ali, né? valores entre 0 e 1, e isso eu consigo ajustar para a imagem e fazer as pontagens. Tá? Ah, ele se baseia tá, em âncoras, que basicamente são o quê? São nuances, eu posso enxergar a âncora como um nuance. É, do que seriam as dimensões uh, dos boxes que eu tenho de fato no dataset de treinamento. Tá? Então eu posso observar uma dataset de treinamento e descobrir quais são os padrões de, de, de objetos, né, de formatos de objetos que eu tenho ali e a partir então dessas âncoras eu vou ter uma forma de começar o meu treinamento já apontando mais ou menos para minha rede qual detector que deve ser responsável por cada um desses boxes. A gente vai tentar olhar isso no é, é, um detalhe adiante. Então, falando um pouco da rede convolucional, tá? de novo, eu posso trocar a rede. Tá? Mas a rede que é utilizada na implementação padrão, pelo menos na versão 2, tá? eles chamam de Darknet 19, tá? por ela ter 19 sequências de camadas convolucionais, por mais que eu tenha mais camadas convolucionais, eu tenho 19 sequências. Tá? Uh, e essas camadas convolucionais, o que elas querem fazer é pegar, claro, obviamente, aprender não é um, volume de, um conjunto de pesos, que consiga é, me apontar os objetos, mas ela quer também diminuir o volume de entrada chegando a uma configuração pré-determinada que seja compatível com, com, com, com o método. Tá? Então, imaginando nesse exemplo onde o meu volume de entrada ele tem as dimensões 416 por 416 tá? Imagine aqui a própria imagem. Tá? Eu quero fazer produções em uma determinada imagem. Essa imagem na entrada para a rede, ela tem que ter uma dimensão padronizada por exemplo 416 por 416 eu posso variar essa dimensão de entrada posso a rede ela é totalmente convolucional então nada aqui dentro vai me restringir a entrada variando a entrada eu vou variar diretamente o tamanho da saída certo? no caso dessa rede aqui no caso do Yolo o método propriamente dito ele espera que a, a saída sempre seja múltiplos uh, uh, valores são múltiplos de 32 aqui tá então, se eu dividir tá, o meu volume de entrada, eu sempre vou ter que chegar numa divisão por 32 aqui no final. 416 dividido por 32 eu vou ter 13. Tá? Uh, e assim por diante, se eu aumentar isso aqui uh, por um múltiplo, eu vou ter aqui 14 e assim por diante. Tá? Uh, no método original, no treinamento, uh, as dimensões de entrada elas vão variando durante o treinamento. Tá? Então, durante o treinamento eu parto de 320, se eu não me engano, e vou até 608, a cada 10 bits eu vou mudar então a dimensão de entrada então o modelo fica bem, bem robusto à a variança tá? ah, a saída desse volume aqui, então as dimensões no caso vão ser sempre a entrada dividida por 32 e a quantidade então de parâmetros que eu vou ter aqui basicamente ela vai se dar pelo que? É, pela dimensão do meu conjunto de saída ao quadrado vezes o número de detectores tá? eu vou comentar adiante o que seria esse número de detectores, é, vezes a quantidade de classes que eu estou tratando do meu dataset, mais 1, um, mais 4. Tá? Mais 1, um, mais 4 basicamente por quê? Porque eu tenho quatro valores que apontam para coordenadas x, y, largura e altura, mais uh, um score de confiança de que aquele uh, objeto de fato deve ser uh, uh, marcado, né? de que aquele objeto de fato existe. Tá? e o número de classes, porque eu preciso ter uma confiança para cada classe. Bom, aqui só para a gente tentar exemplificar um pouquinho, tá? Imaginem que aqui eu tenho a minha rede convolucional com a minha entrada, certo? Esqueçam que aqui eu tenho 19, 22 camadas, esqueçam isso, é só uma, uma, uma, uma ilustração, tá? Então eu tenho as minhas camadas da rede, aqui o volume passa, e esse volume ao final eu posso mapear ele, enxergar ele como um grande vetor, tá? que vai ter a quantidade de valores de acordo com aquela, a, aquela equação que nós vimos anteriormente. S ao quadrado vezes b, vezes número de classes mais, um, mais, é, mais 4 mais 1. Então nesse caso, onde a minha, a minha imagem de entrada tem 416 por 416, o que eu vou ter no final, na saída, é uma matriz com 13 por 13 posições é, com uma profundidade de acordo com o número de detectores, certo? Esse uh, B que nós temos aqui. Tá? Esse número de detectores ele é parametrizável. Tá? A maioria das implementações tá, elas definem esse número como 5, algumas como 3. Mas vocês podem definir o número que vocês quiserem. Tá? Quanto mais detectores, mais possíveis predições eu vou ter na minha saída. Tá? Então, o que, que define uh, o elemento, ou seja, a célula dentro desse grid? Que vai ser responsável por uma predição. Basicamente, todo o objeto que vocês tiverem então, no dataset data de treinamento, tá? quando vocês forem é, é, rodar esse treinamento, vocês vão ter que encontrar onde é que está o centro desse objeto. Tá? Esse centro ele vai cair sempre em alguma célula do grid. No momento que vocês encontrarem essa célula, ela é responsável por aquela detecção. Certo? Nesse caso aqui, então, dada a imagem de entrada que tem 416 por 416. A célula responsável pela, pela detecção dessa pessoa aqui, senão é o meu filhote, tá? é a ah, 9.95, é isso, né? Não, 94. Tá? Bom, detalhe: a célula. Mas qual o detector? Lembra que eu tenho cinco detectores empilhados aqui, né? Bom, como é que eu escolho esse detector? Aí que vai entrar a tal da âncora, tá? O meu número de âncoras ele vai ser definido de acordo com o número de detectores. Se eu tenho cinco detectores, eu preciso calcular, eu preciso descobrir cinco âncoras. Certo? E o que vai acontecer é que durante o treinamento, dada a imagem de entrada, eu vou ver os objetos que eu tenho nela e vou, antes de apontar onde que ela fica dentro, então, do meu volume de treinamento, eu vou verificar com qual âncora que ela mais se parece. Basicamente eu vou esquecer aonde ela está, eu vou olhar as proporções de largura e altura e vou comparar isso com as cinco âncoras. Se eu descobrir que isso é mais parecido com a âncora zero, então o detector responsável por essa a, a, a predição será aquele então, associado à primeira camada do meu grid. Cada âncora está associada a uma camada do grid. Se eu descobrir que esse cara aqui está mais associado com a âncora 2, eu vou, então, para a terceira camada do meu limite. Cada âncora define, define, então, a associação de cada uma das camadas de cada um dos detectores. Certo? Ou seja, quanto mais âncoras, mais detectores, mais possíveis produções eu posso fazer. Tá? Bom, nessa imagem de entrada aqui, tá? com esse volume de entrada, 416 por 416 a minha saída final, tá? ela vai ter, então, 7605 valores, 7605 Uh, features que depois eu vou ter que né, manipular para dessas então gerar os meus boxes. Depois a gente vai ver como é que acontece a geração desses boxes. Se eu pegar a mesma entrada, só que agora Ops. aí, uma dimensão menor, com a dimensão de acho que parou, vai acabar as pilhas do passador. Uh... Depois acabou. Só que se eu usar dimensões de 224 por 224 notem que essa saída já reduz para 2205 features e o meu grid ele cai para 7x7, tá? O que, que acontece então? Eu ganho desempenho, eu ganho velocidade, porque o volume de entrada que passa na rede é menor, mas eu também reduzo a possibilidade de criação de predições. Tá? Então, normalmente, tu tem mais desempenho com relação a tempo e menos desempenho preditivo, tá? Aí, nesse aqui. Bom, como é que eu descubro as âncoras? Você está se perguntando, tá? O, o, as âncoras são é, é, é, definidas com base em questões bem diferentes daquilo que é o método, tá? Eu vou usar normalmente aqui uma clusterização, tá? Vou usar um KNN, por exemplo, tá? O que, é que eu faço? Eu pego todo o dataset distribuo todos os blocos que eu tenho no dataset de treinamento, obviamente, não me peço, não me avaliação, tá? mas tudo de treinamento distribuo tudo isso no eixo xy sabe? E dado a quantidade de detectores que eu vou querer utilizar, eu vou pedir, então, para gerar N clusters aí, certo? Então, se eu tenho 5 detectores, são 5 clusters, tá? E aí, clusterizando, então, esses elementos, imagina que aqui eu tivesse, então, 3 detectores, eu tenho 3 clusters, a minha âncora vai ser o quê? Vai ser o centro do meu. Uh, claro, então isso faz um todo sentido, não é? Eu tenho um padrão do dado, dos elementos, então, tudo aquilo que tem um formato mais ou menos parecido vai ficar próximo, então o centro desse cluster vai ter a dimensão mais parecida com aquele padrão, tá? E isso então me define as âncoras. Deixa eu dar uma leitinha, voltou. Voltou. tá? Bom, então, sabendo que eu tenho a âncora, tá? e que eu tenho uma predição para largura e altura e uma predição para coordenadas x e y, como é que eu componho os valores, então, das minhas predições? Basicamente, o que eu faço? Para cada, um, para cada uma das minhas células no meu grid de saída, para cada um dos detectores, eu vou fazer o sigmoide dessa predição com relação ao eixo x. Certo? Esse sigmoide vai me dar um valor entre 0 e 1 e assumo que 0 e 1 aqui seria observando sempre uma célula, tá? o zero eu estou falando então bem aqui à esquerda da, cela, da célula, o 1 eu estou falando bem à direita da célula, tá? e vou variando esse valor aqui e andando aqui no meio. Tá? Uh, eu, faço, eu tenho uma predição então consigo sigmoide tanto para X quanto para Y, então eu vou ter esse deslocamento dentro da célula, certo? E dado a célula onde essa predição ocorrer, eu vou somar as células anteriores, tanto no eixo X, quanto no eixo y e com isso não vou conseguir ter a posição da predição é, de acordo com o volume como um todo e não na célula, certo? Se eu tenho essa predição de acordo com o volume como um todo, basta mapear isso para a imagem de entrada e eu consigo fazer a plotagem na imagem de entrada. Aqui encontramos o centro, certo? Quando encontramos o centro, a gente calcula então largura e altura. A largura e altura é dada pelo quê? Eu também tenho uma predição para largura e uma posição para altura para cada célula. Para cada detector, certo? Então eu vou aplicar uma, uma, uma ativação exponencial, certo? Uh, nessa predição. Isso vai me limitar inferiormente em zero, tá? mas eu não tenho um limite superior para esse valor gerado. Tá? E esse valor eu multiplico pela âncora daquele detector, daquela célula naquele detector, certo? E isso então vai me dar o quê? A largura e a altura do meu, da minha predição, certo? Claro, mas isso não significa que eu diga, bom, então para tá, descobrir uh, uh, as posições e as dimensões, plota. Não, porque eu vou plotar muita coisa errada. Além desses valores, para cada célula, para cada detector, eu tenho também escola de confiança, coisas do gênero. Tá? Então, adiante, falei sobre tudo isso, já vamos lá para a tempo. Tá? É, bom, é, o treinamento de uma rede YOLO, a gente utiliza modelos pré-treinados no ImageNet, tá? aquela mesma rede que nós vimos, pré-treinada no ImageNet, depois a gente tira então a parte final, com, é, junta a ela a camada de saída com aquelas dimensões, 13 por 13 por exemplo. Tá? Uh, e aí começa o treinamento usando o SGD ou ADAM, tá? a implementação original usa SGD, a maioria das, das implementações disponíveis no GitHub usa ADAM, tá? eu não me acertei bem com o ADAM, eu, eu segui usando o SGD na minha implementação também e funcionou melhor. Tá? O treinamento padrão uh, sobre o dataset pascal ele rodou por 135 épocas, começando com uma taxa de aprendizado de 10 na menos 2 e variando até 10 na menos 4. Tá? Uh, as dimensões de entrada elas variam a cada 10 bets. Tá? A cada 10 bets de treinamento, eu vou variar essa dimensão de entrada dentro daquela ideia de entre 320 até, 400, até 608. Tá? Essa dimensão definida aleatoriamente. E aplicado um intenso aumento de dados, tá? o famoso Data Aumentation, para a gente ter um modelo mais robusto à variantes. Então, notem aqui o seguinte, tá? a entrada também vai variando durante o treinamento. Cada vez que eu variar o tamanho da entrada, eu estou variando também o tamanho da saída. Tá? Mas isso não é problema, porque por mais que eu tenha variação do tamanho da saída, eu continuo falando da mesma quantidade de detectores usando as mesmas amplas. Tá? E a gente consegue aprender muito bem isso, depois do tipo do demo eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui, ó, notem, a mesma entrada com 320, tá, produz essa saída, a mesma entrada com 608, produz essa saída. Uh, notem um detalhe, a dimensão central do treinamento é o 416, então a gente assume o quê? que? Que essa aqui seria a dimensão que vai me produzir os resultados mais coerentes. Tá? Mas a gente percebe que quanto maior eu, eu, eu, eu utilizar essa entrada, maiores são os meus scores de confiança. Tá? Vocês não vão conseguir enxergar daí, ficou bem ruim no slide, tá? Mas aqui, só para apontar para vocês, tá? Com a entrada em 320, ele errou aqui, tá? Essas duas pessoas foram detectadas como uma só. E o score de confiança para, esse, uh, uh, para essa pessoa que está maior, aqui está mais em destaque, ficou em 78, tá? Quando a gente subiu a entrada... Para 608, essa confiança subiu para 95 e ele pegou separadamente as duas pessoas, assim como pegou também separadamente aqui com 416. Tá? Então, notem que o modelo fica robusto, tá? mesmo a, a, a, a variação de dimensão de entrada. Tá? E quanto maior a entrada, normalmente as confianças acabam subindo. Eu fiz uns testes na minha implementação e eu usei dimensões de entrada, e aí pasmem, tá? eu usei dimensões de entrada de 64 por 64. 128 por 128, e mesmo assim eu ainda consegui ter resultados, assim, é, claro, extremamente ruins frente a esses, né, mas aceitáveis, tá? eu consegui detectar pessoas, por exemplo, com um entrada de 64 por 64. Tá? Então o método é, é, é bem, bem interessante né? O aumento de dados, tá? ele é bem intenso, o que, que ele faz então? Uh, a gente já tem a, a própria variação de entradas, já não deixa de ser um tipo de aumento de dados tá? Uh, mas ele escala as imagens de entrada, todas elas, tá? por o mesmo padrão Isso aqui não tem relevância, a parte interessante está aí aqui tá? Notem o seguinte, uh, imaginando que aqui eu tenho essa dimensão média tá? da minha entrada que é de 416 por 416 uh, A escala que acontece na imagem de entrada, ela pode tanto reduzir quanto aumentar a imagem então, se eu aumento a imagem, é óbvio que ela não vai caber dentro desse painel de 416 e 416. Então é como se eu estivesse fazendo um crop aleatório da imagem. Tá? É óbvio que se eu crop a imagem, eu tenho que manter a coerência com os boxes. Tá? Eu tenho que colocar os boxes também. E se a imagem ficar menor do que esse volume, eu vou posicionar aleatoriamente essa imagem em algum lugar né, dessa entrada. É um processo que eles chamam de Leather Box. Image, tá? E manter também a coerência dos meus boxes. Tá? Então vejam que é um augmentation bastante uh, uh, expressivo. Tá? Notem aqui, ó, agora pegando diferentes imagens: tá? carro, lá. E coisas desse tipo aqui tá? são convencionais. Né? Esse, esse tipo de entrada aqui é utilizado. Tá? Esse carro aqui também. Notem aqui: ó, tá? praticamente não dá para enxergar as pessoas ali. Se a área do objeto ficar muito pequena, tu tira aquele objeto no treinamento. Faz flip também, faz variação de cor. Notem aqui, ó, se a gente projetar o Data Aumentation em cima do mesmo volume de entrada, tá? com uma, com uma, uma dimensão de 7x7, está lá na saída da rede, notem que vai variar bastante a célula, não é? que vai ficar responsável pela tradição de cada um de ar. Tá? Isso é extremamente é, positivo para vocês terem um modelo robusto a avaliar. Tá, então o que a gente usa aqui? A gente usa escalas que vão de 0,25 até 2, ou seja, eu posso pegar é, uma imagem com 1,4 do seu tamanho ou até o dobro do seu tamanho e envelopar dentro do volume de entrada. A gente usa um, um jitter de 0,2, esse jitter vai promover até 20% de variação, tanto na, no seu, na sua largura quanto na altura. Tá? Então isso aqui vai perder um pouquinho da, do aspect ratio da imagem, tá? mas não muito, isso é bem controlado, com tá? então, até 20%. E a gente faz variação também da, no brilho, contraste e saturação tá? Então notem a mesma imagem aqui como dá uma variação grande aqui Da parte de cores que está entrando no treinamento tá? Bom, e aí vem a função de custo, tá? que é a parte que normalmente assusta mais lá no paper tá? uh, Essa função de custo aqui, pessoal, se vocês forem olhar, ela, ela simplesmente soma erros tá? Ela soma erros, erros convencionais, diferença, subtrai um do outro, é bem isso aí tá? A questão toda é que ela separa esses custos, tá? ela separa essa soma de erros. Eu vou ter é, um erro específico para a posição, XY, um erro específico para a largura e altura, um erro específico para a confiança quando um objeto deveria ser detectado, de fato, quando um objeto deve ser apontado como objeto, um erro específico para o objeto quando ele não deve ser apontado, e um erro específico para as confianças sobre as classes, certo? Então aqui tentando dar uma, uma definida uh, melhor aqui. Notem, ah, tem dois somatórios, por quê? Porque eu tenho a ideia da variação aqui do grid e dos detectores, certo? Eu tenho aqui uh, uma espécie de um chaveador, não é? Que me define quando um objeto deveria estar, uh, deveria ser, de fato, é, é, mostrado. Né? No treinamento eu consigo saber se o objeto existe ou não. Então esse cara aqui, imagine ele como um chaveador, ele é 0 ou 1, um, dado se o objeto existe ou não. Então se o objeto não existe, eu anulo isso aqui. Tá? E aqui eu tenho a diferença, então, do meu, do meu uh, x real para o meu x predito, tá? o y real predito, faço as diferenças, é um quadrado, então eu saí, Está tá me apontando para aquele erro lá, é, é quadrático convencional que a gente conhece e só somando isso separado para cada um deles tá? uh, a gente tem também um fator aqui que multiplica tá? é, cada um é, desses erros tá? isso aqui ainda é da implementação da iolo V1 tá? então na V2 isso aqui mudou um pouquinho basicamente a gente tem agora todos esses caras aqui são 1, um, ou seja, como se eles não existissem mas para o erro de confiança tá? seria esse aqui Tá? Isso aqui multiplicado por 5, tá? Na 2 Isso aqui na, na, na, no artigo ainda está sem essa multiplicação, mas enfim, estou contando para vocês. Tá? Aqui, então, na parte de, uh, de erro de posicionamento, tá? No erro de, de, de dimensão, Vocês notem essas raízes aqui, tá? Essas raízes elas funcionam para penalizar mais objetos maiores, tá? Mas notem um detalhe, isso aqui também é na IOLO-V1. Na IOLO-V2 não tem mais essas raízes, tá? Eles assumem que as próprias âncoras vão cuidar disso. Na IOLO-V1 não tinha as âncoras, certo? Então, ou seja, a associação com os detectores, ela era dada meio que por... Por associação direta, eu estou lendo do meu dataset e eu vou colocando no detector é, de acordo com, com a quantidade de objetos que eu tenho. Se o detector não está ocupado, eu ocupo ele. Se ele já está o oposto do tá? Isso fazia com que a minha convergência ficasse muito mais lenta. Tá? Com a âncora, como eu já aponto qual é o detector responsável por aquele objeto, a convergência é mais rápida. Então no V2 não tem mais essas raízes. Tá? Esse, esse W e esse H são calculados de acordo com as outras, tá? Mas todo o erro, o grosso do erro continua valendo do mesmo jeito. Tá? Aqui então nós temos a confiança é, de que o um objeto deve ser identificado, de que o objeto existe. Isso aqui é basicamente a, a subtração aqui de dois sigmoides. Tá? Aqui a mesma coisa, só que eu inverto no caso do objeto não ter que existir. Tá? Como que o objeto não tem que existir, eu computo esse erro. Tá? E aqui, então, a diferença no softmax do, da, da confiança por classes. Tá? Somo isso tudo e tem então, o meu custo. Né? Note um detalhe, aqui eu estou fazendo um exemplo de está usando um limiar zero, ou seja, se meu limiar é zero, toda a predição é aceita e aí eu não vejo imagem, eu só vejo predição. Tá? Todas as possíveis predições são plotadas na imagem. Aqui eu estou aumentando esse limiar. Para 0,1, né, para 10%, ou seja, só me, eu só aceito as predições é, é, onde a confiança for superior a 0,1. Notem que isso agora já faz com que essa quantidade caia radicalmente. E acima de 0,25 aqui, para um modelo bem treinado, um modelo bem ajustado, um modelo com um MAP acima de 0,6, por exemplo, isso já fica né, bastante coerente com a imagem de ontem. Aqui aquela outra imagem tá? do, do, do carro lá, notem aqui o carro com a bicicleta e a pessoa, tá? Não pegou a bicicleta, isso aqui é um erro, tá? A classe de bicicleta existe. Tá? Aqui daquele outro carro, tá? Notem, vocês não devem ter visto tá? é, pela distância aí, na projeção, mas essas duas pessoas aqui, elas existem de fato, tá? Estão certas. Então a gente mexer com esses, com esses métodos é bem interessante, porque às vezes ele te mostra uma coisa e assim, diz, ah, isso aqui está errado. Aí tu olha com calma, tá ali mesmo, tá? É, acontece seguido assim, ônibus, tá? Aí ele pega o ônibus e pega pessoas no ônibus E tu tá olhando pro ônibus, outras pessoas Só depois que tu dá conta que elas estão lá tá? Aqui então, é um, é um exemplo já uh, Isso aqui eu rodei no Darknet, tá? Isso aqui é na implementação original, tá? Isso aqui eu rodei na minha implementação Esse dataset aqui é um dataset que é Que é disponibilizado por uma outra Implementação é, do Yolo também, tá? Tá no GitHub, eu não lembro agora é o nome do, do Desenvolvedor, mas ela tá no GitHub, é um dataset de racunz, é uma única classe, tá? Então aqui depois de treinar o um modelo com, na minha implementação, está aqui as plotagens, e aqui a minha implementação usando o próprio Pascal VOC, tá? Nota que vocês vão enxergar uns pontinhos vermelhos, eventualmente, que é o centro, tá? Da, da tradição, aqui o caso, ó, o ônibus está aqui, a pessoa aqui dentro, ó, tá? Não tem como ver de pertinho, mas ela está ali. O dataset que eu tenho que é o dataset de pornografia, tá? onde eu anotei os membros tá? e aí eu treinei o um modelo e usei o meu detector, não para apontar onde está, mas sim para cobrir. Tá? E, um beijo, tá tá? Então, implementações que vocês encontram desse cara, tá? esse aqui é o original, o próprio Darknet, tem um site lá, ele disponibiliza a terceira versão agora também que ficou melhor, uh, principalmente com relação ao desempenho de tempo, tá? Ele conseguiu melhorar o desempenho preditivo e melhorou também bastante tempo, tá? uh, Aqui nós temos uma implementação uh, uh, com TensorFlow e Keras, tá? Que era a que era mais próxima do original, mas depois esse camarada aqui lançou também, também com, com, com TensorFlow e Keras, tá? o YOLO 2 e agora ele já implementou o 3, só que pelo que eu percebi a implementação dele é bem diferente. O conceito básico é o mesmo, mas ele não segue exatamente os mesmos passos. Quando eu implementei eu me preocupei em chegar nos mesmos resultados, eu quero que a minha saída seja exatamente a mesma saída do Darknet. Tá? Na predição eu consegui chegar nisso, mas quando eu começo a treinar o modelo os meus resultados mudam. Porque eu como estou usando o TensorFlow, a minha implementação da função de custo na hora de derivar isso aí para fazer o treinamento, eu não tenho controle sobre isso, então obviamente vai acabar dando a diferença, tá? Dá tempo de rodar ou não? Pessoal, é, basicamente, é, com relação ao que eu ia apresentar, tá? É isso, tá? E eu queria só rodar rapidamente aqui para mostrar para vocês uh, esse cara funcionando aqui no, no nosso ambiente. Deixa eu ver. Caiu a conexão aí do TeamView. Será que caiu o meu ou o teu? Deve ter caído o teu só para mandar conectar de novo. Até é bom porque ele demora para começar a rodar no GPU 42? Ah, 40 já passei dois. Vou ter conectar de novo. Tá conectando? Tá chamando aí a conexão. Ready to connect. Isso não caiu da rede, isso está na mesma rede. Essa é aquela parte que depois a gente corta no vídeo. Essa é aquela parte que, que a gente testa antes e na hora que sempre acontece. Vamos fazer o seguinte. É. Vou fazer o seguinte.